Que vai lá, meu irmão. Salve! Ah, é mesmo de Salve. Você Qual que é a boa, a molecada? molecada? Voltei, minha colete. rapaziada. Quê? Salve, primão. Fui buscar o primão lá. Tava falando com o gerente do sem banco. Colete, Eu não. Oi? A boa não. é loja sem, não, loja sem colete. Não, loja sem colete, coisa de louco, isso Mas será que não na é negociação sem calimba, a gente pedrão, falar, a polícia? Calição. Tem condição de você tirar seu colete aí pra isso. Temos que <aí>? falar com o Pedrão. Ô, Pedrinho, vem <risos> aqui. <ris Opa! Com certeza, com certeza. Com certeza! O que foi? O que, que eles estão fazendo? Vai devagar Vem cá, peraí. Posso escutar? Posso escutar? Pode vir. Pode vir, pode, pode vir. Bora. Pedrão, hmm. ah, nós temos uma missão. Sim, ah, uma missão. Ah, ah, ah, ah, Nós ah. temos uma missão. Ah. Ah. Olha, escuta com atenção. Hum, hum, hum, hum. Atenção. Ahn... Um... Corre, qual é que é a mesma missão? Pedir você pedir a Maite em casamento. Quê? Casamento? Que eu tenho que pedir a Maite em casamento. Quem é Maite? É. aí não. É não, o... casamento não. não. Também não é casamento o... é namoro. E não é você, acho, acho que... que sou eu, né? Quem? Quem? Tu? Não? Não! Não, é tu? Pedro! Tu é chafado! Pedro! <risos> Quem? Pera, você. Tu já... é chafado! Pera, você não, vai Pedro. pedir a Maitê em namoro, ou Kalemba? Tu já teve a Maite, isso! não fica longe, é é Fica quem? longe da Isso Maite! É... é a mesma, é a mesma pessoa, Kalemba. Pois, é a mesma pessoa, é o que todos dizem. Ó, corre, mas a, mas a missão não era para o Pedro. Edu, peraí, peraí. É Sara não é Sarah? É, não. Deixa me falar com a Maite, só um segundo. <risos> ah, ahm... Um... Ué? Qual é que é? Qual é? Acho que, ela que é quer outra. Opa, já resolveu o um bagulho com o Family, já? Falando, tá ah, ué, é? você foi preso? lógico por onde que é lógico não preocupes. Ah... mas só uma dúvida qual é que é a sim me namoro. ele me pediu ah ah <risos> exato, exato. Ô <risos> oh, Pedro, Pedro, ah <risos> ah Oi! Olá, Pedro, houve uma ah ah ah ah Em primeiro uh -huh. lugar, não vai. Vai tirar essas ideias bobas da cabeça de. Trair sua mulher. De, de trair a, a mais texto, tá bem? Sim. Já tens a má testa, não não te merece, não merece mais texto. Não merecer corna, não merecer corna. Exatamente. Tá. Ok. Pronto. Depois. Um... Depois, pronto. até é o seguinte. Tu. Um... Uh... Como é que é mesmo? Corre. Você pedir... vai ter este casamento. E eu? Mas eu não quero casar, corre. Então... namoro namoro pedir namoro. namoro mas eu já namoro mas a missão é para o Pedro vocês estão todos com é o Pedro por mais desse é não é Pedro Pedro Ó, ó, ó, ó, Pedro desculpa oh. lá eles, eles não percebem nada do que eu estou oh. basicamente é nós temos uma missão temos uma missão que é exatamente que é tu não podes pensar mais outras mulheres tens que pensar só na mais sim eu sim. não posso pensar sim. mais outra outro... ah, ok. mulher mas, mas que outra tá mulher que isso? eu pensei Calemba? não sei por que ele está fazendo isso Realmente, por que a gente tá a obrigar o Pedro a andar com uma mulher só de obrigação. Sim, depois da vida, depois da vida. Ele vai, não, ele nós ele não, vai nós ter que não ficar com uma mulher só da, da vida. Tá, ela, a tá... Ela, tá no dia, ela tá no dia pagar. A gente Como? tá colocando quase ele numa prisão. mas colocando quase ele numa prisão. Não, ela não tá pagou nada. Pô, não pagou, ah, tá, exatamente. Tá. tá errado, ela Me não tá, pagou tá. nada. Ela não pagou, esse que tá, esse que tá, esse que tá, esse que tá o problema. Hum. <risos> então tem que cobrar ela, é isso? Temos que cobrar, claro. Então temos que obrigar o Pedro a namorar de uma pessoa e nem nos paga. Sim, sim, a gente é cupido hum. agora que é que é o cupim? Isso não é um bicho da árvore? Cupido, Cupido do Cupido. amor. Cupido. Ah, eu não gosto desses bichos. Eu normalmente só gosto de cães. Cães e gatos. Não, tem cupim Olha. de carne também. Já viu cupim? Já comeu cupim? É mesmo? É gostoso. Não, já te disse, Não como Desmanja, animais. Desmancha, é, como... é gorduroso. vacas e porcos mesmo assim, qualquer dia, eu queria ver... No... Mas eu cupim é da vaca? Mas por que é que estamos a falar de comer? É, nós temos que fazer ah, não. É, não é é o é do casamento Pedro. do Pedrão. Não, casamento. Casamento? Casamento? Casamento? Acho que não era casamento, não. Casamento. Não, namoro, oh. namoro, namoro, namoro. Hum. Namoro, namoro. Hum. Mas, mas Pedro, ouve uma coisa. Tu queres namorar com a Maite, com isto? Eu quero que ela peça em namoro. Então por que tu andas a falar de outras porque... mulheres? Que outras mulheres que ando a falar, o maluco? Me na a falar de outra mulher? Acabou de que dar a Maite? a Maitê, Sim, é mulher, o jeito que eu chamo a Texto. É a mesma pessoa, eu chamo de dois jeitos, ah, Maitêxto e Maitê. Ah, já entendi, por isso é confusão. Tu chamas a Texto de outro nome, nome isso, carinhoso. Isso, isso. Ah, ok, então... Ou seja, tu queres que ela te peça namoro a ti? Isso. Por que? Ela quê? tem que pedir? Por quê? É porque eu tenho vergonha. Vergonha, Pedro? Ela tem que pedir? É. foi hum. a é... que, ela tá que pediu em namorou, ou, foi. Então pronto. Eeeh. é, tem razão, tem razão. Tem razão. <risos> Eeeh. Tenho uma ideia Pedro. Tenho uma ideia es oh, oh. espetacular. Oh. Queres ver? Quero. Então vê. Fica aqui espera okay, Vais okay, ver, okay, é okay. vai ver que é espetacular. Okay, Vais okay, ver que okay, Caleb... okay, okay. é espetacular. Vais ver que o Kaleba... Espera aí deixa-me só fazer aqui uma coisa no telemóvel que é muito importante. Só um segundinho Pedro. Só um segundinho. Ok. <risos> Vou dar a ver. Mais texto, mais texto. Mais texto. Tenho uma ideia espetacular. Um, ah, pipi, pip pip pip, pip, pip pip pip Olha que carro bonito, vou pip, pip, pip, ficar vendo o carro, né? Ah, anda aqui, prenda aqui, mais Olha, placa preta. Caralho. Olha. Ah, mas... que... <risos> Diz-me, qual é que é as palavras que tu queres que o Pedro te diga? Tens que me dizer tal e qual o que queres é que o Pedro te diga. Tá, é assim não. Maiti, linda do meu coração, você quer namorar comigo? Ok. Feito. Só um segundinho. Ok, só um segundinho. <risos> tá feito. Ok, só um segundinho, só um segundinho. Tá bom, tá bom. Pedro! Pedro Moles? Gente, rápido. Eu preciso de um kit urgente. Né? Ah, tá. Oi, oi, oi, oi, Pedro, houve uma coisa. Oi, oi. Anda aqui ao pé da MyTest, anda comigo. Uhum, uhum. Não, não, não. Você conseguiu o kit já? Na... Já. Pera, que pera, aconteceu? não. Vem aqui, Matisto. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu peguei o que está ali, que ela tá cochilandinho, daí oh, eu peguei Pedro. pra usar em mim, sabendo que ela ia me bater. Daí eu me ah. arrependi no meio do caminho, cancelei e não tinha ah. pra devolver. Ah. <risos> tem tudo controlado, tem tudo controlado. Oi, oi. Oi, Calema. Um, Pedro, uh, a Matheus uh, A Matisto pra eu dizer uma coisa muito importante aqui no meu telemóvel, tá bem? Uhum. Ouve com atenção. Uhum. Coração, você eu quer não. namorar comigo? Sim! Coraça, você quer namorar comigo? Sim. Sim. tá feito. Cora... Sim. tá feito. Eu tô, tá namorando, tá. eu tô namorando. Tá, namorando. tá namorando, Parabéns, parabéns pra vocês. Parabéns a todos. Parabéns. parabéns. Toma que é... Eh, Como é que é? De, de novo, de novo, Kalemba, só pra eu entender? Ah, não. Parabéns, parabéns, ô casal! Não, o que que ela falou? Eu não entendi uh, o que ela falou. É. Ruga! É parabéns. parabéns, people, parabéns. Aí. Tê, tá, tê, tá, tê, tá. Aí. Hoje vai Aí. haver festa. <risos> Vai a bebeca! Vai a bebeca! Feliz aniversário! Meu de... Deus! Isso aí vai dar um copyright bom. Faz fofinho? Qual botão você, liga, você usa o push to talk no mouse? É. Vou fazer fofinho então, chat. Vou fazer fofinho então, vou fazer fofinho então, presta atenção, peraí que eu vou, eu vou pedir, eu vou pedir também. Ué, mas ela já pediu, vai precisar pedir de novo? Ah, mas ela quer porque quer que eu peça. É, não, não, não, deixa ela hum. pedir só o um namoro e você pede o um casamento, é o certo, pô. Ah, mas ela já pediu o um namoro. Mas então, foi agora você pede o casamento. o que aconteceu? O hum. Kalemba falou pra ela, que que você quer que ele fale? Aí ela falou, é, você quer namorar comigo? Aí ele gravou no celular e reproduziu. <risos> Nossa, <risos> tô Nossa muito ele jogou muito. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí depois você pega pra mim né, no baú, bro? Pego, pego. Ui. Ui. E agora, cara, é agora? tá sujei em nela, tá aqui, viu? <risos> meu Deus, quem copiou meu carro? Maite! Você toma, aceita não. namorar comigo? Ai, ah tô, tô, tô, tô. Que coisa linda, Responde aí. que cansou o joelhinho aqui. Você, oh, meu lençol dobrado. Oh, meu oh. lençol dobrado. Agora você que beijo. Você se dá um beijo. Oh, meu Deus. Cês viram? Metiu o ah. louco, ah. Chad? Metiu o louco. Que fuleiro. Que fuleiro. O meu foi muito hum. melhor. Que fuleiro. Ah. Foi muito lindo, Pipa! Foi gostou? Muito lindo. Gostou, Kalev? Ah, viu, ai, foi muito lindo! Oh, meu Deus. <risos> mas, que fuleiro, que fuleiro. Ah. ah, foi muito lindo, muito lindo! <risos> gostou, gostou? Ah, Corey, pelo mas menos ele não minha trai era. minha namorada! Rapaziada, eu vou dar uma volta lá depois. Falei aí, né? e fui. É nóis, é nóis. Né? E eu vou pro mesmo lugar que você, Corey. Brincadeira, <risos> vai pro outro lado, vai pro outro lado. Não, não, não, não. vou te seguir, caralho. <risos> é você é, Godabilli, que eu tô ficando ali, mano, porra. Pera, sério? sério? Não, calma, a gente resolve isso, eu não me toquei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É de chapeuzinho, pô. Eu vou eu vou relar, deixa eu comer agora. As duas, né? Vou... Banana, gente, eu bota bota de gente é gostaram é dessa sketch do porta dos fundos que eu fiz com o Corey agora? Como? Acabei de fazer uma sketch com ele. muita mentira tira aí Pedrão? Oi. Vem aqui que eu já vou tirar a foto de cara. Não, mas vai ali pra me tirar a foto ali, Pedro. Tirar onde? Qualquer lugar é que vocês escolher aí, mano. Corre, corre. Temos que fazer business com esses noivados. Deixa eu pensar. Aqui, ah, ó. Aqui no meio? Não, que ridículo. Não, não. não Pô, Pelo amor de Deus. Querida, você tá viajando. A tava sumindo. Olha, ó, o Pedro e matei eu vou dormir. Não, caramba, você tá ficando... Vai dormir, vai dormir, dormir um casal. Não, não, não, não, não, não, não. Não acredito, não acredito. Olha que lindo. Não, ela vai... Não, tipo assim. Mas o Pedro é de uma de uma que tá né? é, no colo, né? É, eu queria entrar no colo, né? troca, cara. Não, que pena. Vai, ó, bate uma foto legal. <risos> Ai, que merda, cara. Ó, <risos> oh, exemplo. Agora e não vai trocar, vai não, eu tipo, não vou ah, trocar, ah, não. Vai ser BF, assim e é BF. isso. BF, hoje você compra ah, por 900, 800k, certo? Ah, deixa aí, ó. A antiga era 1 c... milhão e 5 mil. A Kuma, a Kuma sempre foi cara, a Kuma deu é tá no colo dela, a Deve... é, tá merda, tá A, a mancha 570, 670. Ali, sensei, lembro, a licença é que a Kalimba corre duas ruivas. Tá a, a, a, <risos> <risos> <risos> a foto de casal não ficava melhor se tirar tipo. pra praia, ou assim. nessas Ah, menu, não, não é, é assim que, é, que dá. É mecânica pra mas não, tio. Mas não devia ser ela no teu ah, colo. Tá né? Por quê? Deixa ela, brincou, ela pra... nessa cola agora. Não. não. Você não. Já, já foi em conta com você. Não, mas é assim. Ai, bati <risos> meu pezinho. Não, é assim mesmo. é é mesmo, idiota. Posso pôr do sol. Olha. Olha, olha. Calemba, sai daí, Calema. Desculpa, é é muito... tá muito... Desculpa, Desculpa, desculpa, desculpa, desculpa. Eu gosto desses fiozão no poste, é bonito. Tu és muito idiota. É Deixa eu fazer assim, peraí, chat. Assim ó, olha que coisa horrorosa. Lá, tá bom, tá é bom. Tá bom, querendo dar pra ver. Nossa, esse brinco Nossa, esse brinco de AK-47 é muito feio. Olha lá, vê as fotos se você gostou, Pedro. Essa aqui é outra. Deixa eu ver.